No segundo episódio, mostramos como as mulheres negras agem diante das opções adquiridas durante a adolescência e a juventude, com as diversas técnicas de alisamento e relaxamento até então não permitidas devido à faixa etária. Neste episódio, mostramos como as experiências das mulheres de raiz forte marcam sua história na fase adulta. cresci ouvindo a história do cabelo ruim, né? Seu cabelo é ruim, seu cabelo é feio, seu cabelo é de pico. Mas a, a fase adulta chegou, né? E graças a Deus, porque aí a gente para de sofrer. As pessoas inferiorizam ainda a gente que é nele de tal forma. E as pessoas falam assim, ai coitada, não, coitada não, nunca. Eu não sou inferior, eu posso até me sentir, mas eu não vou deixar ninguém perceber que eu me sinto mal porque as pessoas dizem para mim que eu sou feia, eu posso ser feia, mas eu sou forte, eu posso ser feia, mas eu sou inteligente. Minha identidade significa que eu sei de onde que eu vim, eu sei da minha história enquanto povo, eu sei que meu povo é o berço da humanidade, que todo mundo que existe hoje sobre a face da terra veio da mãe África. Essa é a minha identidade. Minhas experiências em relação aos cabelos crespos iniciaram antes dos tratamentos químicos. Durante a infância, com os rituais de manipulação realizados no ambiente familiar. Na adolescência e juventude, para ser aceita em determinados grupos, Passei por tratamentos químicos tão agressivos quanto os apelidos pejorativos. Já na fase adulta, o ciclo vicioso dos alisamentos, relaxamentos, hidratações e escovinhas foi interrompido pela seguinte pergunta. Como é o seu cabelo? O cabelo já foi considerado o fato, o principal fator do da autoestima. Aí fica essa coisa preconceituosa, cabelo com um cacho é sinal de desleixo, que é plantado isso. É, da época da escravidão, né? Infelizmente é taxado isso. Tem gente que não sabe como é que é o próprio cabelo. Porque alisa desde tão novinho que não faz a menor ideia de como seja o seu cabelo. Sabe que não pode ficar sem alisar, teoricamente, né? Porque na cabeça delas é isso. Eu não posso ficar sem alisar. Vai ficar cheio, vai ficar isso, vai ficar aquilo. O teu cabelo de nascença, ele é o melhor cabelo. Ele não te dá trabalho se você souber cuidar dele. Eu não acho que é um pecado alisar o cabelo. Não acho que você tem que ter o seu cabelo natural porque esse é o melhor a fazer, porque é politicamente correto só que lembrar que todo ato estético também é político né, então esteticamente você tá falando de coisas que você acredita, de coisas que você carrega eu tenho a é, total impressão de que eu carrego aí 500 anos de história. E quem não é negro no Brasil? então você tem que é, é curtir aquilo que você é, eu acho que não é porque é negra e alisa o cabelo que eu vou crucificar do mesmo jeito que eu também não vou crucificar o branco com o cabelo cacheado. Então eu acho que é uma questão é, é, de ser, é uma questão de como você se percebe. E eu acho que isso até que possibilita a diversidade de estilos, de feições, de cabelos. O cabelo afro, ele requer muito cuidado. As pessoas pensam que o cabelo afro é só largar pra lá. Não é largar pra lá. Ele, você tem que lavar, esperar uma semana até ele secar, porque é muito cabelo, é um cabelo grosso, é um cabelo forte. Ele não seca com facilidade. Então, assim, eu usei tudo. Eu me diverti muito com o meu cabelo e me divirto até hoje, assim. acho que achar produto é mais fácil agora. Nem sempre foi assim, né? Não tinha, não tinha coisa pra negro antigamente, né? Mas eu acho que agora a galera tá meio que investindo, né? Ficou meio que na moda, a raça negra, e aí tá tendo mais coisa. E eu tenho amiga que ela fala, ah, não, ó, você fica bonita se alisar esse cabelo. Alisa esse cabelo, põe... Vai lá, é cem reais, paga, paga! E aí, você fica pelo pro resto da vida. Mas não é a hoje, não é a opção que eu fiz, assim. Eu gosto muito desse lenço. Eu lembro que minha mãe sempre foi muito vaidosa para lenço. Assim, Ela escolheu os mais bonitos, assim. Mas elas barram, mais ou menos assim. Hoje você vê muito fazendo, tipo aquelas japonesas de novela e tal. Aqui você pode dar um... Eu, às vezes, quando eu tô com preguiça de mexer no cabelo, eu ponho isso aqui, que é mais prático. Tem pessoas que falam assim pra mim, ah, eu queria fazer um cabelo assim, mas eu não posso fazer por causa do meu trabalho, porque eu tenho que trabalhar. Eu, eu trabalho em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Mas é isso, é esse sentimento de você se aceitar. Quando você se aceita, o mundo te aceita. Hoje eu acho que eu estou mais preparada para lidar com essas coisas que às vezes quando criança isso é mais difícil, quando adolescente que você tem que estar inserido no grupo. Né? Um grupo que te acha bonita, que te aceite. É mais difícil também. Você vai ficando mais velho, você vai se liberando, né? A idade tem que servir pra alguma coisa. <risos> Libera. Pinta o cabelo, colore. Alisa, é é... relaxa. Alisa, relaxa. relaxa. Faz a raiz, mas a raiz tem que estar tá forte na gente, né? Como é o seu cabelo? Esse questionamento me fez olhar no espelho. Olhei dentro de mim e vi que aquele cabelo era a imposição do outro. Passei então a me aceitar. Passei por uma transformação em busca das minhas raízes. Hoje tenho a escolha de ser quem quiser. Seja com cabelo curto, loiro, relaxado, com dread, alisado. Mas sem me esquecer das minhas raízes. Raiz forte. Tem umas receitinhas caseiras que são bem bacanas. Por exemplo, quando a gente usa muita química, o cabelo costuma cair, quebrar e tal. Eu vou ensinar umas receitinhas legais. Um, shampoo de tomate. Pega três tomates bem maduros, bem maduros, tira a casca, tira a semente, separa a polpa do líquido, pega um shampoozinho sem... Pigmento nenhum, tira um pouco daquele shampoo, coloca aquela água do tomate, já passa a deixar o, o shampoo na geladeira. E joga ele pra cá com firmeza. Quando as raízes do couro cabeludo ficam muito inflamadas, você der alguma machucadinho, Fazer um chazinho de aroeira, esperar esfriar, dar o último banho no cabelo. Oh, aqui, é like assim. ó, assim. Aí, aí você pegou qual é essa mão aqui, mesmo. Né? Isso, isso, com a mão isso. É perda... Exatamente, isso aí. <risos> mas aí sem soltar nenhum momento. Em nenhum momento você pode soltar. É então, uma receita que não é muito agradável, mas é muito boa. Pegar e deixar apodrecer umas duas batatas inglesas. Quando ela estiver soltando aquele líquido... Tira a batata, usa só o líquido e passa bastante no couro cabeludo. Miquinho, a orelha que está Aí o seu cartuchinho... Vamos sou... de, de novo, mesmo. vamos de novo. Porque depois você vai correndo.